A Universidade Federal do Paraná e o INCRA firmaram um acordo de cooperação com foco na regularização fundiária no estado do Paraná. O projeto tem previsão de investimento de 30,5 milhões de reais pelo governo federal. É, são quatro anos para a execução desse trabalho. O trabalho vai ser iniciado é, na unidade avançada em Cascavel, concomitante né, com. Comitante com aos outros trabalhos da superintendência aqui em Curitiba, né, a expectativa é a melhor possível, né, não somente do INCRA, mas dos produtores rurais que dependem desse, desse trabalho de execução. A ideia inicial é, era escolher uma universidade com capacidade e conhecimento técnico para colaborar conosco, né, a Universidade Federal... É, é a mais capacitada, né, pela pelo, pelo seu histórico. Né. A parceria com prazo até 2025 tem como objetivo atuar na regularização de 130 mil propriedades rurais. Estamos falando aqui da, da parte mais rica aí do estado na questão de produção, né? Pegamos o oeste do estado do Paraná. Tem o um metro quadrado mais produtivo e o um metro quadrado mais valorizado de terras em toda a América. E dito isto, né, é importante para o pro produtor, pois abre um lastro financeiro para que ele possa buscar junto aos bancos né, é, o apoio em crédito para levar tecnologia para a sua produção. Né? Isso vai garantir um benefício maior na de produtividade, né? e com certeza vai trazer um rendimento gigante, não só aos cofres do estado, da região, mas também é, do país. Além de acesso de toda a população ao produto de qualidade, seja ele da agricultura familiar ou o produto em grãos, né, grãos de verão e de inverno. A coordenação da parceria será realizada pelo Setor de Ciências da Terra da UFPR, mas com caráter multidisciplinar e com foco na inovação. Trabalharemos em 170 assentamentos rurais em todo o estado, sobretudo na região oeste. Também assumimos é, o desafio de digitalizar todo o acervo do INCRE, né, toda a documentação dos processos de regularização fundiária e planejamento desse órgão para organizar isso em banco de dados e termos acesso é, seguro e ágil né, é, desse material. Então, para a universidade, sem dúvida, é um grande desafio e acho que a gente cumpre com o nosso papel institucional, né, o papel que a gente tem com a sociedade no estado do Paraná. O acordo deverá ainda conceder bolsas aos alunos da UFPR para atuarem diretamente no projeto. Temos uma previsão de abertura de 48 bolsas, né, vinculados a sete programas de pós-graduação, diferentes setores, né, diferentes campos da universidade, então é um projeto que tem esse potencial de integração e ele está sendo desenhado para ser o maior programa de extensão da história da nossa universidade. Então, a gente está desenhando quatro projetos né, de extensão que serão integrados por meio desse programa, já que a gente passa por um momento em que é um desafio muito grande oportunizar Carga horária em projetos de extensão nos diferentes cursos da nossa instituição. A colaboração entre as duas instituições, realizada por meio de um termo de execução descentralizada, ou TED, no valor de 30,5 milhões de reais, está entre as maiores já recebidas pela Universidade Federal do Paraná. Que nessa parceria, que é um, uma parceria público-público, né, o INCRA e a Universidade, a gente acaba colaborando com o próprio poder público em alguma coisa que tem interesse público, a regularização fundiária, e acho que a Universidade realiza muito a sua missão pública fazendo isso dessa maneira. Em segundo lugar, é importante para nós aqui também, é um projeto interdisciplinar, é um projeto em que vamos envolver muita gente da nossa comunidade, e isso naturalmente sempre tem um reflexo na, na formação, que é nossa missão também. E em terceiro lugar, e, não menos importante, o fato de ser um, um convênio, creio que talvez seja um dos TEDs maiores que a Universidade tenha feito ao longo de, de todos os últimos anos. E, num período em que a Universidade sofre, do ponto de vista orçamentário, ausência de verbas, a gente conseguir fazer essa ponte específica para desenvolver essas atividades, com tudo que decorre daí, é de tremenda importância para a nossa subsistência também.